vida nada mais é do que uma sucessão de escolhas vocês escolheram daquilo tá pessoas com propósito transformam no um negócio e os negócios com propósito transformam no mundo